Beleza, então minha sugestão para quem está começando aí é usar a Hotmart, porque a Hotmart, ela, você não gasta nada, tá ela é gratuita. Tudo que vocês estão vivenciando lá no Ser Livre, eu não pago para a Hotmart, mas eu, na verdade, a cada venda que eu faço, ela come 10% da minha venda. Tá? Então, é, é você vai pagar em cima das, das suas vendas, beleza? É, o que, que acontece também? na Hotmart é, uma da, é a maior do, da América Latina, então você tem muita, muito suporte, muitas facilidades e tal, mas basicamente na hora de hospedar o vídeo você pode... Tem duas opções, ou você paga para a Hotmart R$ 2,50, se não me engano, por venda, para você usar a hospedagem da Hotmart, então você subir os vídeos por like, basta ter o seu vídeo no computador, fazer upload, né? subir, e aí vai estar lá bonitinho, botar as informações, título e tal. É bem simples. Tá? A própria Hotmart já vem com os tutoriais, o passo a passo. Ou, se você não quiser investir 2,50 por vídeo, você pode hospedar no YouTube, que é gratuito. Então, você vai criar uma conta no YouTube e você vai subindo os vídeos por lá, e aí você só vai copiando o link e grudando nas aulas do Hotmart também. Então vai ficar mais ou menos da mesma forma, mas só que é um pouquinho diferente. Assim. Aí você vai ter que deixar os vídeos não listados no YouTube para não ficar lá tudo aberto né? no canal público. Só que se alguém comprar o seu curso e compartilhar esse link com outras pessoas, as outras pessoas vão poder ver. E se você sobe pela Hotmart, só quem comprou o seu curso vai poder acessar. Tá? E essa lógica é a mesma para E2, para Monetize, para outras plataformas onde fazem coisas parecidas. Né? E o Hotmart vai ser tanto a plataforma de pagamento, como vocês pagaram, né? botaram lá cartão de crédito, pagaram boleto e tal. E aí ela já automatiza tudo, o e-mail com o link que vocês clicaram, botou e-mail, senha e tal. A plataforma está tudo ali dentro, tá bom? Vou te desafiar aqui para um quiz de três perguntas. Primeiro...